Você já ouviu falar do paradoxo do cálcio Que os países que consomem mais cálcio São os que mais sofrem de osteoporose Quebra de quadris Então, vamos aprender mais sobre os dados científicos hoje Bom, quando nós falamos de cálcio Nós temos que considerar que é um mineral alcalino que acabou ficando extremamente famoso porque é o primário constituinte ósseo entretanto ficou mais famoso por causa do marketing da indústria da agropecuária e acabou pegando o leite que era rico em cálcio e disseminando esse benefício e hoje em dia todo mundo sabe o que é cálcio então é um nutriente geralmente associado à formação e metabolismo ósseo e 99% dele é mantido nos ossos e nos dentes. Os ossos servem de reserva e fonte de cálcio para necessidades metabólicas através do remodelamento ósseo usa células chamadas osteoblastos e osteoclastos para formar e Quebrar. O cálcio funciona muito mais do que só construir ossos. Ele auxilia contração e dilatação vascular, transmissão nervosa, secreção hormonal. Quando em baixos níveis, no sangue, a produção de calcitrol, ou seja, a forma ativa da vitamina D, no organismo estimula uma maior absorção intestinal de cálcio. Quando você pensa em cálcio, você pensa em que? Leite, não é? Todo mundo pensa em leite porque a gente foi doutrinado pela indústria. Fontes de origem vegetal são muito mais eficazes, como a gente vai ver através do vídeo, e até mesmo podem conter altíssimas quantidades de cálcio, caloria por caloria. As recomendações devem ser questionadas. Aqui a gente tem o RDA, as recomendações dietéticas diárias para cada tipo de nutriente. O lobby da indústria americana agropecuária é quem mais influencia isso e bota uma média de mil microgramas para adultos. homens e 1.200 microgramas para mulheres é, lactantes. 1.250, a tabela está 1.200, algumas falam 1.250, mas nós vemos que a tabela, na verdade, do Reino Unido, da Inglaterra, tem é, 300 miligramas a menos de cálcio ao dia. Então, a gente já começa a questionar, ué, Estados Unidos sugerindo 1.000 até 1.250, Enquanto a Inglaterra sugere 700 é, Bom, será que isso não tem influência da indústria? Aí nós pegamos aqui essa pesquisa em mulheres africanas da tribo Bantu Comparada a mulheres também na África caucasianas Aqui essa pesquisa mostra uma comparação entre mulheres da tribo Bantu E mulheres africanas caucasianas Ou seja, uma tribo primitiva e, e pessoas da civilização ocidental Entre outras palavras, né? Mostrando que as mulheres da tribo Apesar de ter 7 ou mais crianças durante sua vida Ter uma ingestão abaixo de 400mg de cálcio Tem saúde óssea melhor Para os seus contrapartes Aí a pesquisa mesmo alega Já que a baixa ingestão de cálcio em mulheres mais idosas, com inúmeras quantidades de gravidez e longos períodos de, de lactação, elas amamentam os filhos até os 6 anos de idade. Com saúde óssea satisfatória, saudável, é questionável a presente insistência nas recomendações altíssimas de cálcio. A ingestão dessas mulheres era menos do que a metade das mulheres caucasianas. Entretanto, existia uma ausência da fratura de quadril e uma baixa prevalência de colapso da da, é, da lombar, das vértebras lombares. É, ele ainda deve ser questionado que a dieta dos, dos bantus não é apenas baixo em cálcio, mas rico em ácido fítico, que de um senso ortodoxo, prejudica o balanço entre cálcio e fósforo, pobre em proteína, especialmente em proteína animal. A pobre ingestão de cálcio dos bantus deve ser muito bem utilizada. Há é evidências adequadas de que a baixa ingestão desse alimento são associadas com uma maior absorção e uma relativamente menor excreção. Aí começa o paradoxo do cálcio. Se uma baixa ingestão do alimento do elemento, é correlacionada a uma maior absorção e uma menor excreção, será que a gente realmente deveria estar ingerindo tanto assim? Então a gente começa a perceber que nutrição não é só a ingesta do alimento ou a ingesta do nutriente, são questões metabólicas, hormonais, questões de saúde, Biodisponibilidade que influenciam o quanto você retém, utiliza, recicla, excreta o nutriente E mostra que a ingestão usual nos Estados Unidos de cálcio de uma pessoa gira em torno de 918 até 1300 miligramas por dia. Entretanto, o mais engraçado é que os países nórdicos e os Estados Unidos. São extremamente famosos por terem uma alta ingestão de cálcio Uma alta ingestão de suplemento de cálcio E ter uma das maiores taxas de osteoporose, osteopenia, fratura de quadris, etc Aqui o site do Physicians for Com Aqui o site do PCMR Um site de médicos veganos bem famoso Mostrando que algumas recomendações para uma boa saúde óssea Não fume Estudo em gêmeos idênticos mostra que o fumante tem 40% a mais risco de fraturas Evite o excesso de sal, pode estimular a hipercalciúria Ou seja, o consumo de sal em excesso estimula a eliminação do cálcio pelos rins. Evite a cafeína, evite proteína animal por ser acidificante Induz a neutralização do pH sanguíneo através do mineral alcalino Proteína vegetal não parece ter esse efeito Se exercite para estimular o cálcio a ir para e se manter nos ossos Os medicamentos esteroides, ou seja, os anti-inflamatórios como a prednisona são fatores comuns de perda óssea e fraturas. Evite o consumo de álcool. O álcool enfraquece os ossos, reduzindo a capacidade do organismo de fazer novo tecido ósseo para repor as perdas. E mantenha seus níveis de testosterona saudáveis. Baixos níveis in incentivam a osteoporose. Não, e finge que eu ainda estou com a mesma camisa amarela, o mesmo peso, a mesma barba, né? Tô brincando, eu gravei o vídeo inteiro deu um probleminha no. A última partezinha. Então estou gravando de novo em outra época. Mas, bom, voltando ao vídeo. Embora altas ingestões de cálcio tenham sido recomendadas já há muito tempo para prevenir a osteoporose, existe pouca evidência que alta ingestão de cálcio previna fraturas. Fraturas osteoporóticas são como doença cardiovascular, uma doença da civilização ocidental moderna. Dietas ricas em frutos e vegetais são benéficas em prevenir fraturas. Esforços na prevenção são centrados na no aumento da ingestão de cálcio e as recomendações na atualidade são tão altas que é difícil, se não impossível, prescrever dietas para alcançar tais recomendações. A ingestão de cálcio da maior parte da população é baixa pelos padrões americanos, embora tais populações se desenvolvem, se desenvolvem e desempenhem sem nenhum sinal de deficiência e se mantém em positivo balanço do cálcio. Em contraste, o consumo de cálcio pelos americanos é muito alto e eles necessitam de mais cálcio para alcançar um balanço positivo. Portanto, é irônico que nós recomendamos às pessoas que consumam mais cálcio. Uma pesquisa do Mark Hechtsegg, que é um famoso pesquisador de Harvard, continuando a pesquisa, a taxa de fraturas de ingestão de cálcio mostra claramente que mulheres japonesas têm menos deste mineral no osso mas tem muito menos fatores que mulheres americanas. Países onde a dieta ocidental é consumida, Estados Unidos, Canadá, norte europeu, tem maiores taxas de doenças cardiovasculares e fraturas, indicando que tais patologias compartilham etiologia de fatores genéticos, ou seja, causas similares. Existem dados na literatura científica que dietas hiperlipídicas aterogênicas, que causam aterosclerose, né, doença cardiovascular, Reduzem a mineralização óssea em ratos Dietas ocidentais são ricas em proteína Os dados epidemiológicos internacionais mostraram a associação entre o consumo de proteína e fraturas osteoporóticas A acidúria causada por tais dietas promove perda de cálcio na urina Existe uma quantidade considerável de dados que altas ingestões de frutos e vegetais protegem contra fatores Resolvendo assim uma enigma que perdura muito tempo que populações que consomem pouco cálcio tem menores fatores do que as que consomem muito. Agora outra pesquisa, suplementos dietéticos de cálcio, a ingestão de suplementos dietéticos de cálcio e mortalidade por doença cardiovascular. Nossas descobertas mostram que uma alta quantidade de cálcio suplementado é associada a um aumento de risco de doença cardiovascular em homens. Tudo recente mostra que mais de 50% dos homens e 70% de mulheres idosas tomam cálcio em forma de pílulas. Quase finalizando, o alto consumo de sal é um fator de risco bem reconhecido para a osteoporose porque induz a calciúria. Ou seja, quanto mais sal você consome, mais cálcio você excreta na urina. E aí, finalizando, finalizando, finalizando, nós olhamos para os animais vegetarianos da natureza que não consomem cálcio e são extremamente largos em termos de densidade de óssea. Como que uma vaca, um touro, um boi, gorila desenvolve tamanha com vegetais que não supostamente teriam cálcio? Saúde óssea não é relativa a um só parâmetro. Saúde geralmente, como a gente fala, é multifatorial, não unifatorial. Para de só pensar em cálcio para bons ossos. Isso é coisa da indústria que acabou utilizando o fator do leite ter bastante cálcio para fazer uma lavagem cerebral em todos nós E a outra é não é só dieta mas sim estilo de vida que auxilia qualquer parâmetro de saúde então se você quiser manter boa, uma boa saúde óssea não pensa só em comida principal proteína do leite compondo provavelmente de 80 promove a proliferação de células de câncer, tais como PC3 e LNCA, que são linhagens de células cancerígenas correlacionadas ao câncer de próstata. Nós temos também uma pesquisa que Gamma e Satos, são dois médicos de Harvard, publicando o Medical Hipótese em 2005, mostrando que à medida que o consumo de leite aumenta, aumenta a incidência de câncer de mama a cada 100 mil pessoas no mundo. Né? A gente pega países é, rurais que têm um consumo de leite baixíssimo, a incidência de câncer de mama é muito baixa e nós pegamos os países que mais consomem leite né até 800 gramas um, um litro de leite quase e no final das contas a incidência é quase 100 vezes mais e ainda nós temos essa pesquisa bem mais recente 2014 mostrando que a alta ingestão de leite é associada com uma maior mortalidade estudo coorte de mulheres em um outro corte de homens e com uma maior densidade de fraturas em mulheres. As recomendações, os resultados têm que ser interpretados com precaução. Entretanto, eles sugerem que a galactose, o açúcar do leite, causa mudanças que similares ao envelhecimento em animais, incluindo o encurtamento do tempo de vida causado pelo estresse oxidativo, inflamação crônica, neurodegeneração, reduzida resposta do sistema imune e alteração no, na transcrição dos genes. Sugerindo que o aumento do estresse oxidativo com o envelhecimento e a baixa, sugerindo que esses mecanismos de estresse oxidativo que ocorrem com o envelhecimento, assim como a, uma inflamação crônica leve, tem correlação com a patogênese, os mecanismos patogênicos da doença cardiovascular e do câncer, mas assim como os mecanismos de perda óssea e sarcopenia, ou seja, a perda da massa magra com o envelhecimento. E, portanto, os efeitos da galactose é, de aumentar o estresse oxidativo e inflamação transformam as recomendações de aumentar a ingestão de leite para a prevenção de fraturas, uma contradição. Então, gostou do vídeo? Aprendeu bastante? Venha para os seus amigos compartilhando o vídeo, dando like, postando seus comentários aqui embaixo, se cadastrando na mala direta do site EduDog, ficando ligado aos nossos cursos setivos e palestras ao longo do ano, principalmente nossos certigos de janeiro e julho, o culinário do meio, o festival da fruta, o jejum de sucos, nossos, eu presto atendimento nutricional ao longo do ano onde eu estiver. Além disso, tem nossos sete livros já publicados. Se quiser saber mais sobre ciência nutricional, receitas, etc. Tem nosso curso culinário online vegan no no Hotmart, onde você pode assistir do conforto da sua casa é, o quantas vezes você quiser para aprender a fazer receitas de transição. Muito, mais, muito material gratuito disponível no Instagram, no YouTube e no Facebook, além de um e-book gratuito. Então, só não aprende por o divorismo e não começa com um sua mudança de hábitos. Quem realmente não quer? Muita, mas muita saúde frugal. E boa saúde, OS! Até a próxima!